Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um Direto aqui na Esta semana iniciamos um novo ciclo de workshops e vamos voltar a olhar para o interior da nossa casa. E vamos começar com pintura, mas não com uma pintura qualquer. Vamos começar a falar de tintas decorativas, que são aquelas que, nós, pelos pais, nós temos curiosidade, mas que raramente levamos porque achamos que é um bicho de sete cabeças. E, na verdade, uma tinta de efeito é perfeita para dar um toquezinho do glamour ou um toque original à nossa casa sem gastar muito dinheiro. E aqui entre nós, vamos, vocês vão ver que é muito mais simples do que parece e é isso que vamos descobrir neste workshop. Vamos conhecer 5 uh, tintas de efeitos decorativos uh, que temos disponível aqui no La e vamos aprender a aplicá-los. E com quem? Com alguém que já nasceu a pintar e que tem muitos anos de trabalho nesta área, inclusive nesta casa, portanto, provavelmente é uma cara a conhecer de muitos de vocês, é a Ana Carina Rito. Olá, Olá Joana. Prazer. É, é, é, é. Olha, podemos Prazer começar por desmistificar esta ideia que as tintas de efeito são só para os profissionais. Podemos sim e acho que começamos bem. As tintas decorativas, hoje, os fornecedores realmente facilitam-nos bastante o trabalho e então qualquer pessoa pode, na verdade, aplicar um efeito decorativo com muita simplicidade e criatividade. A verdade é que estes efeitos que nós hoje estamos aqui a apresentar Uh, permitem-nos uh, personalizar um espaço de interior uh, e a verdade é que não é preciso sermos nem profissionais, nem conhecermos técnicas muito elaboradas. Uh -huh. uh, a, a falta de jeito, por vezes, até, até ajuda. ajuda a conseguirmos okay. um resultado positivo. Portanto, uh, não tenham receio em experimentar porque a maioria delas, vocês vão perceber, quando começarmos a exemplificar, é a nossa mão que vai criar o efeito, portanto, a okay. liberdade de movimento e a criatividade é aquilo que se quer. Ok. Para isso, vamos ter que... Vamos se calhar, preparar a parede, não é não se pode aplicar uma tinta destas? É verdade. Não, uh, não é só uma tinta destas, e eu chamo a atenção, Joana, uh, a preparação dos esportes independentemente do suporte, é a parte fundamental para conseguirmos um trabalho resistente, duradouro e de acordo com aquilo que se quer. O fornecedor dá-nos um aspecto final do resultado e isso vai depender também do tipo de preparação que nós vamos fazer. Há uma certa tendência a queremos dar o pulo Despechar e passar logo. logo para o efeito curativo, porque queremos rapidamente ver o resultado feito, mas é começarmos com o pé esquerdo, não vamos por aí. Okay. Vamos com calma planificar o trabalho, vamos preparar, identificar os esportes, é importante sabermos que tipo de suporte temos ali, uhum. como é que podemos prepará-lo e de acordo com o efeito que nós vamos querer aplicar. Ok que tipo de suportes é que nós encontramos normalmente em casa? Bom, é no, basicamente muita ah, coisa. Uh, para além do estuque, uh, pladure, o pladure pode ainda não estar impermeabilizado, uhum. pode ter sido uma divisória feita recentemente uh, e convém impermeabilizá-lo. Não aconselho a aplicação direta de tintas sobre o peladur, uhum. uh, porque a absorção é, é bastante é intensa. Uh, podemos ter suportes vitrificados, como os, os crescimentos os cerâmicos, leites. e aí, Uh, há a opção de removê-los uh, na sua totalidade, o que dá uma grande trabalheira, ou então criarmos aderência ao, ao suporte. Hoje, uh, os produtos realmente facilitam-nos muito o trabalho uhum. uh, e a aderência a um suporte vitrificado é relativamente simples. Okay. Uh, depois disso, então, vamos partir para o efeito decorativo. Podemos encontrar madeiras, lambrinas, paredes, uhum. podem estar pintados, podem estar envernizados, podem estar em cru, é tudo okay, possível. Aqui coisas... é que temos que resolver. Primeira é se houver irregularidade na uhum. superfície, não é porque se tiver é textura, um lambrinho ou um azulejo tem, tem uma textura diferente. Sim, podemos há... querer tirar partido da textura okay. ou não. Há tintas que até se prestam para esse efeito, há outras em que o acabamento final exige uma superfície lisa okay. e aí convém prepararmos o suporte. Então, temos que... No caso, haver irregularidades na parede, texturas, uma, uh, uh, zonas danificadas tivemos que reparar, zonas com umidade tivemos que picar o reboco, uhum. uh, ou simplesmente uma parede que tem uh, uma pintura de areia, uma tartaruguinha, uma pasta decorativa, aí convém, de facto, alisarmos as paredes Primeiro lavar sempre os portos e depois sim aplicarmos pastas de enchimento. Tu tens okay, aí, então se quiseres mostrar. Então, esta tu, é a é tal que seria para. Esta, uma... no caso, uma tinta uh, de areia, uma tartaruguinha, são tintas que criam uh, muitas irregularidades com alguma profundidade. Convém que a massa. Uh, uh, consiga um, preencher. preencher uma espessura preencher grande. Será é uma massa própria para encher a... Exatamente, no okay. caso, essa da Axan é uma massa própria para o efeito, ok? okay? Para renovar. Portanto, é barrar a parede uh -huh. como se fosse... Fazemos a preparação num recipiente uh -huh. com água, fazemos dosagens uh, pequenas, não vamos fazer logo uma quantidade grande, até porque os tempos de secagem são relativamente curtos para nos facilitar para também iniciar. a aplicação. Uh, e, uh, e vamos fazendo o enchimento. Deixa secar, se necessário. Voltamos então a fazer uh, o enchimento. As tintas decorativas, eu chamo isso a atenção, não servem para fazer enchimento de suportes, seja o buraquinho do vamos anterior tentador, para o que eu vou mais ter mais lá, uh, seja pintura uh, okay. texturada na, na parede. Não, não cometam encerro porque as tintas... Uh, quando atingem espessuras exageradas, têm é a tendência a estalar, não é? Uh, então vamos deitar o trabalho todo para água abaixo, não vale a pena. Ok. Então pronto, esta seria para alisar. Essa seria uma hipótese. Temos aqui esta massa de alisamento, Joana, essa massa para uh, pequenas irregularidades. Vá, uhum. tens ali uma superfície que foi preciso. Um lar... O buraquinho, o buraquinho, uh, lascou um bocadinho a tinta e queremos que aquilo fique muito perfeitinho. Okay. Portanto, vamos uh, preencher espessuras muito finas. Okay. Um, e também este? temos massas já preparadas, como é o caso dessa Universal. Esta é um, ah, massa? Okay. A vantagem de optarmos por uh, as pastas em pó, os betumes em pó, é que depois, para além do rendimento ser muito maior, se não usarmos todo, guardamos e não eles estraga, não. resistem muito mais tempo. As embalagens das massas já feitas, com o tempo, têm a tendência a, a, a começar a secar. Sim. Okay. Essa massa falar desta, único, que é... é espetacular. É fantástica. e seria para é, leis, por, por exemplo. Por exemplo, há várias maneiras de podermos pintar superfícies vitrificadas. Essa é uma delas quando o objetivo é tornar a superfície lisa. Okay? Um, a outra também pode partir de fazer a preparação normal de limpeza do revestimento, aplicar um primário para vitrificados e depois então aplicar uma massa um pouco mais fácil de lixar ah, okay, do que é. Do que esta. Essa massa é uma massa todo terreno porque ela cria uma aderência muito forte. Mas tem a desvantagem aos meus olhos, tem a pequena desvantagem de ser mais difícil de lixar. Só com máquina. De Exatamente. Rodar. Ou nós esticamos muito bem uh, e deixamos poucas pontinhas para, difícil, para lixar, ou então okay. pode nos dificultar um bocadinho a tarefa. Aquilo que eu aconselho numa situação dessas, isto porque eu tenho a minha casa de banho e quero aplicar, por exemplo, o efeito loft que é espetacular muito para casas volta, de para casa de É possível, É possível, inclusive numa zona de duche, uh, temos que depois ter o cuidado de aplicar o protetor, mas isso vamos já falar a seguir. Uh, numa situação destas, eu não vou usar a própria pasta, porque isto é, é, é, uma, pasta, é uma pasta, não é uma tinta, para fazer o enchimento das juntas. Eu aí vou então fazer essa preparação que ainda agora referi, da limpeza do revestimento, e a limpeza implica realmente limpar o, o, a superfície. Tu tens aí um produto Robelac que nos pode Isso. ajudar bastante, que é o Robilava. Ele dilui-se com água, lava-se muito bem a superfície, é uma garantia que não ficam restos de gordura, no uhum. caso de zonas de duche, não ficam restos de calcário, por aí fora. Uh, depois, podes então aplicar esta pasta de de aderência direta, ou então, uh, eu prefiro trabalhar assim, aplico então o primário sobre suportes não porosos, os vitrificados, aplico muito muito esticadinho, uhum. uh, porque uh, é isso que nos vai garantir também a maior adesão do produto ao suporte quando ele não absorve, portanto, uhum. estamos a jogar aqui com um tempo de secagem que é o do ar, portanto, quanto mais esticarmos o produto maior é garantia de, de sucesso okay. e depois então podemos aplicar uma pasta de enchimento simples que é o caso desta, okay. aplicamos, deixamos de cá, passamos a lixa, damos mais uma de mão de primário por causa do betume uhum. e depois então podemos aplicar qualquer um destes efeitos, está bem? E podemos aplicar numa parede que tenha fundo. Podes. <risos> o problema dos fungos. É, é, é o problema dos portugueses todos, não é? Sim, exatamente. É o problema da, da, da construção. Em Portugal, de facto, tem uh, este grande senão: é que as casas nunca estão preparadas nem para condensação, uh, que é sempre muito comum nas casas de banho. Uh, pode sim. Antes disso, tens é que fazer sempre a limpeza. Limpar fungo uh, não uh, basta passar lexívia. A lexívia. Uh, ela consegue aclarar a, a superfície, mancha. a parede, a mancha do fungo, mas não o elimina, uhum. uh, nós aqui na loja temos um produto que é o, o, o desinfetante uh, e de facto aquilo que, a capacidade deste produto é eliminar o bicho, ele não tem a capacidade de aclarar a parede, aquilo que eu te aconselho é, Limpas um primeiro, com o. Ou, com lexivia, o, com o um produto Sim, género, com uma lexívia ou com. Eu prefiro trabalhar com o HU porque ele tem a dose certa da lexívia. Portanto, não uhum. exager Nós em casa podemos exagerar. Sim, a... pôr um bocadinho mais de lexívia que é para aquilo ficar um bocadinho mais branco e é um erro. Okay? Uh, este aqui está preparado, tem lexívia também, mas é a dose, a dose ideal. Depois de lavado, então aplicamos o desinfetante, e o desinfetante não é propriamente um produto de limpeza, ele deve ser aplicado no suporte e lá fica, tá bem? Okay. só depois de seco é que podemos começar o efeito curativo, tá bem? Sim, ou senhora. toda a preparação para o efeito curativo. Ok, portanto, limpeza, fechar, eliminar as irregularidades. As irregularidades, aplicar o primário e atenção, aqui no primário uh, temos de ter em conta que uh, há diferentes tipos de primário uh, e diferentes tipos de suporte, portanto nós vamos aplicar os primários de acordo, de acordo com, o com o suporte, suporte. que temos uh, para trabalhar e de acordo também com a tinta, vamos querer aplicar porque pode haver aqui uh, algumas especificidades de tintas que obrigam primários diferentes, está bem? Uh, vamos ver também no, no decorrer sim, eu já da... vi só, só o de primários que temos aqui já e não perceber. é e há muito mais ah, e há mais perdão. sim há muito mais Mas... nós aqui podemos fazer uma breve abordagem olha temos os primários próprios uh, da gama LED decorativo uh, que é esta que nós estamos aqui a apresentar basicamente uh, e temos primários que nos permite que nos permitem a aplicação direta numa superfície vitrificada uh, e o que Para é que alisar. acontece, vai-nos poupar aqui algum trabalho, um, porque ele não só está uh, a alisar a superfície como está a criar a, a aderência. aderência. Se me perguntares, aplicarias isto numa zona de duche, não, está bem? Okay. Portanto, numa Por zona de duche, não, porquê? Porque pode... Uh, uh, é mais frágil, se calhar, depois um unidade? Eu acho que, é que assim. sim. Uh, portanto, há aqui limitações normais numa zona de bancada, numa zona de, de cozinha, casa de banho, uhum. ou que não seja uh, direta, uh, okay. que vai estar sujeito a diretamente a uh, receber água, uhum. tudo bem. Está bem? Okay. Um, este é o primário da Loft? É o primário da Loft, lá está, uh, eles aconselham a aplicação uh, deste primário para garantir Uh, o acabamento que eles representam, uhum. não é que não consigas com outro primário, ele vai-te okay. facilitar deslizar o produto no suporte. Ok. E queres falar também do queres falar disto tudo? Uh, não, não quero. Uh, acho Porque, que não, não vale não, a tem. pena. Eu acho não, que mas, eu acho que lá mas, em casa querem beber ver aqui sim. a aplicar mas as Mas pronto, tutas. só as pessoas perceberem que há primários para as leis, há para sim. madeira, há para... No caso do lá. lambrim, demos o um exemplo há pouco, pode ser uma parede, Sim. Em Lambrim, metade ou, ou, ou a sua totalidade, e aí podes usar um, um primário universal, mas... não todo o terreno que dá para ti. Exatamente. Ou então, usas um primário próprio para madeira, okay. uh, que também, também serve, está bem? Ok. Um, então, vamos é, avançar é isso. Vamos avançar. Eu quero muito mostrar aqui a gama decorativa que o Lois tem. Uh, aliás, o relato tem uma gama muito mais extensa. Fizeste aqui uma seleção uh, das gamas mais procuradas e aquelas que deixam mais dúvidas ao cliente na sua aplicação. E, e vamos perceber de facto que uh, eu sou um bom exemplo. Não tenho jeitinho. Na casa até tem <risos> algum jeitinho. Mas vamos perceber na aplicação que de facto uh, o movimento, um movimento é tosco e aleatório em quase todas elas é o que vai fazer o efeito. Está bem? Ok. Um, aqui, vamos começar por qual? Vamos começar por esta. E vamos começar por esta porque uh, Ela é composta por dois componentes. Uh, tem a base, uh, a gama óxido uh, faz, tal como o nome indica, um efeito oxidado na parede. Uh, portanto, para isso, nós temos que ter uma base com uh, partículas metálicas de forma a que reaja depois uh, à oxidação, o produto que vai acelerar o processo de oxidação. De oxidação. Uh, portanto, são dois componentes. Eu posso, achas que podes, posso podes. já tirar aqui um. Sim, eu já agora aproveito para te colocar uma, uma questão da Ida Mota, que é se podemos aplicar estas cintas sobre a parede de areia. Pode, e falámos há pouco. Um, Ida, que pode-se aplicar. Exatamente. Esta massa, para alisar, não é? Ou então. Como é que se chama, senhora? Ida. Ida, uh, o que acontece é. Uh, esta tinta, apesar de ter um componente pastoso, e podemos Sim, que mostrar é uma massa. massa, a base é realmente muito concentrada, é uma pasta, vamos aplicá-la, inclusive, com, com, ou com um rolo de pelo comprido, de forma a que leve uma boa quantidade de produto, ou com uma espátula. ela não vai servir para tapar buracos, primeiro porque não tem espessura para isso, e depois porque a tendência a estalar vai ser grande, portanto, em Como primeiro lugar, a garantimos... O alisamento com a pasta, deixamos secar, primário e depois então eu, o efeito curativo. Eu posso, por exemplo, em vez de, se não quiser estar a ter o trabalho de aplicar a massa, revestir com um colá duro fininho, Podes, por exemplo, perfeitamente. E depois dar o primário e lado. Uh, o que acontece, este passo em que temos realmente textura, eu tenho, sabes, em casa temos uh, textura de parede, pipoca, uh, tinta de areia e bem grosseira uh, e, e é uma chatice porque nos limita bastante os efeitos decorativos. Nós temos aqui duas opções, ou nos damos ao trabalho para alisar vai, vai. a parede toda, uh, sem grande necessidade de perfeição, porque os próprios efeitos em si também são toscos, ou seja, já nos estão a facilitar uhum. aqui a tarefa, a tarefa, ou então, uh, revestimos com peladuro. O revestimento em peladuro tem uma pequena desvantagem, é porque nos vai obrigar a refazer tudo o que é sancas, rodapés, uh, as aduelas, molduras, por okay. aí fora. Ok, que ideia tola não, não é não. uma ideia tola. Não. não é uma ideia tola se for Boas numa lá, área não é que não uh, tenha. Se, for, se tu pintares. Aliás, estas paredes eu acho que resultam muito bem, não na sua totalidade do espaço, mas em pequenos detalhes e a trabalhar depois uhum. com pinturas lisas, etc. Uh, e se tu fizeres um canto em que só tenhas que refazer depois o rodapé e a sanca, tu tens a tarefa muito facilitada. Um, portanto, acho que é uma boa, uma boa alternativa. Uh, aqui é o óxido. O que é que nós vamos fazer? Como... Não sei se em casa conseguem perceber uh, a densidade desta, desta tinta. Ela é realmente pastosa. Uh, podemos uh, aplicar, como eu disse há pouco, com um rolo pelo médio e uh, espalhá-la. Há pessoas que têm alguma dificuldade em usar, usar a, a talocha. Podem usar... Um... O, o, o rolo e depois com a locha suavemente esticar. Nós aqui vamos usar uh, esta espátula. Uh, esta espátula é muito ergonómica, já agora, desculpem, eu vou mostrar. Uh, ela é ótima para quem tem uma mão mais ligeirinha, como as senhoras, uh, as senhoras adoram fazer estes trabalhos, portanto convém que os acessórios também ajudem a esse efeito. Okay. Um, e vamos apanhar sempre poucas quantidades de produto. Uh, e tentar trabalhar de, uh, sempre de cima para baixo, na vertical. Aplicamos, sem grande necessidade de proteção. Desculpa, Joana, estar aqui Fora, a borrar o teu trabalho. O meu trabalho, cara. Tá claro. Ora, o isso objetivo é, é deixar uh, uma camada fininha, não vamos exagerar, uh -huh. Uh, até porque o rendimento uh, para 12 metros quadrados é isso, não é? 12 metros 7, quadrados. 7. E, convém ó, exatamente, convém uh, não exagerar na acabada e não precisamos. Portanto, uh, vamos sempre uh, esticando e suavemente no fim, sempre na vertical tentamos uh, passar a espátula de forma a, a quebrar utilizar. texturas mais salientes, está bem? Podemos, lá está, aqui não queremos perfeição e eu quero uma coisa mais tosca. Eu vou exagerar e vou criar aqui algumas, algumas texturas diferentes, está bem? Posso, imagina que tu querias ver um efeito riscado, posso até agora passar, ou, ou com uma segunda aplicação, passar Sim, com não uma escovinha de ser, ser das Okay? Uh, vamos deixar a primeira camada secar, uma média de 40 minutos, o, o, o tempo é muito relativo, esta uhum. história de, de, dos tempos de secagem obviamente vai depender do ambiente, do, Sim, se está mais checo, menos checo, uh, portanto vamos aqui, Mas quatro horas. Tem Sim, que... uh, no tempo normal seriam 4 horas. Uh, vamos olhando para o suporte e percebendo se eu tocar. Se ele continuar com este aspecto úmido, obviamente que está ainda muito úmido, se eu tocar e a tinta ainda estiver fresca, mas já não cola à mão, é a altura ideal para o passo seguinte. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos aplicar o ácido que no fundo vai a criar a reação às partículas metálicas da tinta. E é isso que vai fazer com que Esse ela efeito. comece a reagir e vai realmente a criar a ferrugem. Uh, não é só visual, ela cria é realmente a é ferrugem. É é é é ah, temos... que até o cheiro deve-se fazer numa zona arcada. Sim, cheiro, é... é um bocadinho intenso, um bocadinho desagradável. Convém numa área que, que haja janelas, abri que é para facilitar a circulação do ar. Usar sempre máscara, uh, os produtos de proteção neste tipo de, de, de acessórios, de proteção neste tipo de produto, são, são bastante aconselháveis que, aconselháveis, que é para não, não cairmos depois para o lado. Tá bem? Uh, tens o, o spray. Uh, o produto que vai criar a reação é este, uh, o oxidante, ele, ele é comercializado em duas embalagens, uh, ou uh, já uh, numa embalagem com o spray, ou uh, numa embalagem que depois, para áreas maiores, podemos verter para um, um borrifador e depois irmos trabalhando aos poucos. ok? É o borrifador, no fundo, que vai fazer o efeito, portanto, eu sou Mas, uma eu grande artista, eu apliquei a tinta e borrifador. agora o borrifador ah. é que me vai fazer o trabalho. Uh, quer um bocadinho mais escorrido, eu vou concentrar aqui e ele vai escorrer. Quer uma coisa mais discreta, eu vou ir mais afastado. Uhum. No fundo, eu vou brincar com o efeito assim. Aquilo que eu aconselho lá por casa é, uh, se nunca experimentaram este tipo de, de efeito, é um uh, não façam primeiro. logo na parede. Uh, Arranjem um pedaço de madeira que até encontram no lixo uh, e experimentem brincar com o produto. Sim. É pá, num bocadinho, pequenininho, porque é para não gastar muito o produto, uh, mas isso vai-vos deixar também um bocadinho mais à vontade para, para usar na, uhum. na, na parede, está bem? Okay. Uh, daqui a pouco... Ou seja, pouco já vamos começar a ver Exatamente, a foi intencional começarmos daqui, uh, uh, porque quando chegarmos à última apresentação já vamos conseguir ver o efeito a aparecer, está bem? No final, já agora, um bocadinho mais abaixo. Mas não, tem nada. não, eu queria era que, que ah, se visse que é? que a diferença. Também. sim uh, No final, um, é aconselhado a aplicação de um protetor. Uh, isto porque uh, nem todas as tintas é obrigatória a aplicação do protetor, é aconselhado. Aqui eu, eu aconselho que não falhem nessa aplicação só porque realmente temos ferrugem no suporte. Uh, e, e o protetor vai ajudar a fixar, a fixar o produto, para além disso vai ajudar também a acentuar o próprio efeito. Ok. Ok? Tenho aqui uma pergunta para ti, uhum. uma pergunta não, há uma senhora que, te, que aplicou e diz para não aplicar uh, em altura de grande calor, que acho que ela aplicou a Loft e não Ok, Sim, não isso porque, um sol... mas já agora... Uh, uh, Pergunta, pergunta uh, porquê, uh, se foi porque a, a massa em si secou rápido demais uh, ou se foi porque houve alguma reação e ela estalou. Ristane. Uh, espero não estar a dizer mal o nome, Cristian. É porque a massa já secou rápido demais na parede, não conseguiu fazer a mistura? Consegue nos dizer mais qualquer coisa sim, sobre... Sim, ajuda para podermos também porque sabemos, porque uh, é não, perceber o porquê. Mas, sim, o calor também... Uh, o calor vai acelerar, vai acelerar. Acelar, lá tá era é o que eu estava a dizer há pouco. Uh, os tempos de secagem são relativos, temos de ter essa sensibilidade, temos de ter a sensibilidade de não levar tudo à letra e uh, ir olhando para os materiais. Se eu tenho um suporte demasiado grande, eu também não vou aplicar a tinta Obviamente. na sua totalidade. Eu, eu estou a, a trabalhar. Ela, ela estava a dizer que secou antes de poder aplicar. Já vamos a mais à frente falar da loft, mas realmente é, é trabalhar. Esta tinta é feita com duas aplicações e. Exatamente. Primeira, é e temos que ter isso em conta, sempre que estamos a trabalhar, e no caso da Loft, se quiseres podemos falar já da Loft e depois passamos Sim, aqui a, para a, a elegância. No caso da Loft, um, e eu peço para focarem aqui o efeito, ela trabalha com a sobreposição de dois tons, no fundo é a fusão de duas cores, o objetivo da Gama Loft é criar uma imitação de uma parede de betão, mas já envelhecida, portanto já desgastada com o tempo, e para isso vamos trabalhar então com esses dois tons, aplicamos primeiro uma base, não necessariamente mais escuro, apesar de esteticamente acharmos que resulta melhor o tom mais escuro por baixo e o tom mais, mais claro por cima, de cima, não é obrigatório. Uh, no fundo, a Love tem uma gama de cores, não existe a base nem o acabamento, existe aquela gama e nós escolhemos dois, três tons e vamos trabalhar com esses dois, nós três tons. uma proposta. Exatamente. De, de Portanto, somos nós que vamos nós definir usar o, o efeito o conjunto de cores. Okay. Um, aquilo que aconteceu nesse exemplo foi quando foi aplicada esta base, provavelmente aplicou na área toda uh, e o tempo demasiado seco acelerou o processo de secagem. secagem. Uh, e o ideal é nós aplicarmos a primeira base e a segunda cor, uh, usarmos quando Muito esta lindo. ainda está ligeiramente umedecida, que é para criarmos estas fusões, estas para misturas. Mas, um, Joana se isso aconteceu Aquilo que se podia ter feito era passar novamente a mesma cor, só para, uh, uh, para um... refrescar uh, a superfície e depois então trabalharmos com, com a, a segunda okay. cor, com a cor que vai criar o efeito mancha. Ou seja, porque isto nunca funciona com a, a base seca e estar a raspar a outra por cima. Aí para ficar assim. Exa para elas ficar. Uma na Exatamente. Outra. Não é que não funcione, lá está. Aqui a liberdade mais, é um muito grande, mas fica um bocadinho mais agressivo, porque não a mistura dos dois tons, portanto aí não há uma fusão. Não há este, este degradê é mais Exatamente. E achamos este degradê realmente que uma coisa mais suave. É isso que vamos fazer. Vamos experimentar. Aqui vamos, aqui. experimentar. Então, vamos experimentar. A cor de base é o barcelona, este está Ok, obrigada. E o acabamento é o um Milão. Ok, então uh, a semelhança da tinta óxido. Um, também a loft é muito densa, é muito pastosa. Uh, mais até, não né? Mais, mais até. Uh, aquilo que nós vamos fazer, tentar aqui trabalhar sempre com a talocha ou com uma espátula, um, sempre na vertical, ok? Uh, não quer dizer que não se passe na horizontal. Vai-nos dar jeito espalhar o produto também na horizontal. Quando eu falo trabalhar sempre na vertical é que o movimento final. A uh, seja peixe, vertical, não? exatamente. Eu aqui vou aplicar esta, ela vai estar fresquinha uh, e vamos fazer aqui um teste para percebermos como é que a tinta reage com a Se outra... Segue a ou a de... a camada que nós queremos é esta, uh, é uma camada fina de um 2 milímetros, é o suficiente para nos criar já aqui alguma textura. Se eu quiser um trabalho um bocadinho mais agressivo, mais tosco, eu posso eu acentuar, eu posso acentuar a quantidade de produto, ok? Criar aqui algumas irregularidades, eu não sei se conseguem lá por casa ver, é possível vermos. Estas irregularidades que nós conseguimos aqui na superfície, depois vão nos favorecer com a aplicação da segunda cor, porque vão ficar realçadas. Ok? Ali, eu vou aplicar um bocadinho, Joana, vou aplicar só um bocadinho, supondo que a, a parede secou demais, né? eu vou aplicar aqui só um bocadinho para escala, la está bem? E vamos ver o que é que acontece. Ora, vou lavar aqui. Nós a... podemos umedecer um bocadinho a superfície para, ou seja, temos algum tempo. Algum... Podes umedecer com um borrifador e água, podes, Sim. com uma esponja... Só uma parede grande, grande não, de dois, três metros, nós chegarmos ao fim e ela já começar a ficar meio seca, podemos Então, Mas aí umedecer. o que tu fazes? Tu vais trabalhando por faixas. Tu não fazes um efeito, dás a primeira de mão para depois voltar e fazeres o um efeito com a segunda de mão. No caso tu da vais Loft. No caso da Love, okay. tu vais trabalhando por faixas. Podes marcar mesmo com uma fita ou não, Uh, faz a aplicação da base e depois voltas naquela faixa de um metro uhum. para fazer a aplicação da segunda. Depois de feita, avanças mais um metro com a base, voltas atrás uhum. e faz outra vez a aplicação da segunda. É o ideal. Um, é, é, é, há muitas maneiras de conseguirmos este tipo de resultado. De facto, esta gama facilita-nos muito a vida é, na sua aplicação. A tinta está com a espessura é, com a densidade ideal, é, tem um jogo de cores espetacular. Eu agora fui bruta. É, o que é que nós queremos aqui? Joana, arranjas-me um bocadinho isto. Eu vou tirar aqui o excesso. Uh, estava distraída. O objetivo, uh, quando trabalhamos com a segunda cor sobre a primeira, é aplicarmos pouca quantidade uh, e então vamos criando uh, estas marcas na parede, uhum. ok? Suavemente e depois Suave. então, suavemente uh, okay. e depois então e depois vamos é fica... espalhando para criarmos as nuances, o, o efeito manchado sequer, ok? okay. E aqui podemos trabalhar na vertical, na horizontal, estás a ver como ela se funde? Uhum. É isto, é isto que se quer. Temos esta superfície que já secou demais, não tem problema. Eu vou aqui, posso aplicar um bocadinho mais a base. Se aplicares logo a, a, a clara, como é que fica? Sobre a que está a ser? Ela, ela, fica... vai, ela não vai não misturar. No... Não é que não fique feio, fica bonito, <risos> mas não é o objetivo que estamos a ver e que a marca propõe, né? Uhum. Agora eu aqui pus um bocadinho mais uh, da base e agora a de ver? É e, exatamente, ela já se funde. Portanto, não há drama. Uh, se isso acontecer, é só aplicarmos um pouco mais de, de da primeira máscara. cor para ajudar a fundir a segunda. Okay. Tá bem? Uh, o borrifador pode ajudar, uh, não propriamente a umedecer, porque ela já secou, é? okay. uh, mas neste, neste passo em que estamos a fazer uh, a, a mistura dos dois tons, o borrifador pode a ajudar a espalhar melhor o tom, a, a, a suavizar as okay. diferenças de, de, de tonalidades. Okay. Tá bem? Okay. No final, esta gama também pode ser protegida, não é obrigatório, aconselho, se for numa zona úmida, por exemplo, no exemplo que demos há pouco, na o zona luxo. de luz, fica espetacular, luxo não é? Uh, podemos fazê-lo, o que é aconselhável é termos atenção uh, a protetores específicos também para cada situação. Uh, a gama, por acaso, tem aqui... Tem, uh, já não está aí. Uh, tem, não, plant. por acaso... Não, Ah, Continue. Ok, não faz mal. Uh, mas temos mas tem um deduz, uh, vários, vários protetores da gama, uh, este é o, o acabamento que dá, não dá brilho, portanto mantém um aspecto rústico uh, e tosco da, da, da uhum. pintura. Uh, mas impede que ela absorva. Portanto, essa é uma vantagem nas, nas tintas, é conseguirmos manter o aspecto mate, mas porque termos a impermeabilidade de uma, uma tinta acetinada. Okay. Uh, se for na zona do duche, eles têm uma gama própria específica para duche e aconselho a respeitar e a terem isso em conta, porque faz diferença. Não vamos uh, aplicar vamos um inventar... protetor simples na zona do duche que o mais provável é depois termos que remover tudo para aplicar, OK, outra. não creio. <risos> um, okay. aqui, Joana, só para chamar a atenção, nós podemos trabalhar com mais do que uma, cor. duas cores. Podemos trabalhar com três cores, portanto vai depender Ou só do com tipo uma de cor se quiser. Ou só com uma cor, sim, e criar algumas texturas. Ela depois com o um protetor em cima vai acentuar se mais a um tonalidade, sim. Também realça um bocadinho mais o contraste. Realça mais. muito mais o contraste, sim, sem dúvida. Há um ar molhado. Uhum. Ok, é okay. mais cimento afagado. Mais o efeito do cimento afagado. Okay. Está bem? Uh, aqui uh, temos a gama Elegance. A gama Elegance, uh, como o nome indica, é muito sofisticada. É muito elegante. elegante. Uh, é muito elegante. <risos> um, e o que acontece? Nesta tinta temos uma mistura de areias com purpurinas. Na verdade é isto. O que nos permite criar uma textura aveludada na superfície. Parece uma camurça. Exatamente. Com o efeito brilhante que encontramos, por exemplo, na Paie, na Paie. que daqui a pouquinho, daqui a pouquinho vamos, vamos ver. Uhum. Uh, esta tinta é extremamente fácil de aplicar, uh, ela é ligeiramente translúcida, há que ter em conta isso, e eu falo nesta situação porque, uh, tal como acontece com a pérolas de Nacre, que é a gama que nós vamos falar a seguir, uhum. uh, quando trabalhamos com bases semi-translúcidas, temos que ter muito cuidado uh, no o estado que mesmo em que está indicado. o suporte. Exatamente, porque depois tudo se vai notar. Portanto, a preparação é sempre indispensável. No caso destas duas gamas, ou deste tipo de, de tinta, uh, é muito aconselhável, às vezes, dar mais uma de mão de primário, que é para garantir que tudo fica uniforme. Tá bem okay. um, Esta tinta, a aplicação pode ser feita de várias maneiras. A aplicação feita aqui foi uh, com um rolo, um rolo de pelo curto uh, e uh, pode também ser feita com um rolo, com uma trincha, uh, portanto, no fundo é a forma como vamos espalhar o produto que vai criar o um efeito. Okay. Uh, o rolo permite-nos um trabalho mais uniforme, uh, faz-nos uh, espalhar uh, super, uh, areia na área. Uh, a trincha, e eu acho o trabalho da trincha mais interessante, exatamente porque é o movimento que vamos fazer com a trincha que vai, vai criar deixar, as nuances, né? as nuances conseguidas com a tal areia, está bem? Uh, podemos uh, exemplificar... Deixa -se, ver bem a textura. Se consegue ver bem a textura assim? Para cima... Para aqui, baixo. Para cima, está bom assim? Consegue para ser melhor? Para cima, para baixo. <risos> então, vamos aplicar com... Eu... Uh, aqui... Uh, cuidado a fundo. Vai usar a trincha. Exatamente. Portanto, aqui temos um bocadinho... Aí vai uh, usar a transparência da, da tinta. O bocadinho que está já uh, com que o não primário. preparado, como vem Não, não, não está. Mancha. Não temos pode aqui ter uma mancha. mancha. E é ótimo porque agora vamos ver que este bocadinho de mancha vai aparecer uh, não e Exatamente. Ora, para isto uh, temos então a possibilidade de usarmos queres mostrar o rolo que usaste. O rolo, foi isto. Um, é um rolo de lacar pelo curto. Exatamente. Uh, ou Uma então, trincha. as trinchas. Uh, eu acho que estas trinchas uh, lá está, mais são caras, bastante ergonómicas são uh, para uh, qualquer tipo de mão, principalmente quando são mais pequeninas. Uh, a verdade é que uh, eu não quero aqui desviar o assunto, mas uh, os acessórios estão cada vez uh, mais... Adaptados a diferentes tamanhos de mão e isso é propositado, uhum. é, ou seja, foi uh, ao sabor da necessidade, Exatamente. porque as senhoras cada vez estão mais, uh, mais dispostas uh, a, a aventurarem-se neste, nestes trabalhos e realmente não há porquê. Uh, e os acessórios estão-nos a facilitar uh, isso. Uh, aqui vamos então aplicar a Paie, a, a, a elegância Convém sempre mexer muito bem os produtos, eu não o fiz há pouco porque estavam já mexidos. Mas, no caso, como esta tem areia, a areia vai, vai, vai, vai pulzando, assentando. vai assentando, convém sempre garantir que estamos a mexer muito bem os produtos, que é para o trabalho também ficar uniforme. Portanto, a quantidade de areia, do princípio ao fim, é a mesma. Ora, os utensílios que usamos para mexer os produtos que sejam sempre lavados previamente e muito bem secos, que é para não levarmos água... Uh, para, o, para a tinta. Uh, não é que não se possa misturar água na tinta? Podemos, se quisermos diluir um pouco mais a tinta Ixi, para fazer um outro diferente. Tipo... Não, é uh, não, e depois não só, se nos uh, restar um pouco de produto já não o podemos guardar porque já está contaminado, não é? O que vamos fazer? Um, as tintas devem ser sempre aplicadas em poucas quantidades. Portanto, não vamos enterrar ficar, ah, já, já, já seja o que for, seja o rolo, seja a espátula, talocha, trincha, ah, quanto menos quantidade levarmos ah, nos, nos acessórios, mais fácil depois é ah, trabalhar com eles. Eu aqui até estou a exagerar porque a área é curta. Ah, então, qual é o objetivo? Temos a superfície preparada e vamos começar então a espalhar. No fundo, Joana, sentes-te capaz de fazer? Uh, este movimento, eu sinto muito é. capaz. Sentes-te? Achas que qualquer pessoa é capaz de fazer este assim, movimento? Eu acho que sim. A vantagem não, eu super, eu é acho, exatamente acho, esta. É não é excluir ninguém. Tu teres essa noção que aquele efeito foi exatamente. de acordo com o movimento que fizeste. que eu aconselho, o que é? É manter sempre a mesma mão, do princípio ao fim. Quando digo a mesma mão, é a mesma pessoa. Uh, sim. Ou então, vamos assumir que a coisa ah, vai ter várias, várias mãos. E então, uh, se nós mantivermos sempre o mesmo movimento, uh, vai ficar vamos conseguir mais, um mais mais, uh, mais profissional. Mais um, Sim, vá. Okay. Sim, uh, porque vai vem, ficar uniforme. Vem outro a seguir e começa a fazer tudo no mesmo sentido. Ou... Exatamente. Se de forma diferente, já se vai E como se vê, fica muito mais translúcida. Se for dada diretamente. Exatamente. Podemos... Ela aqui. Portanto, no fundo vamos mostrar lá para casa que esta de mão foi com o rolo e foi uma de mão, duas, duas, duas de, de mão, e esta é uma aplicação com trincha. Ela fica muito mais sumida porque a quantidade de produto também é menor, o rendimento também é maior, mas o efeito é ligeiramente diferente, porque aquilo que nós vamos conseguir é acentuar um pouco mais o efeito da mancha conseguido pela acumulação de areia uhum. e purpurina. Okay. Okay? Lá Mas, em casa, provavelmente, não estão a conseguir uh, ver uh, bem, bem na, o uh, efeito a... brilhante a... das purpurinas, porque é difícil, Uh, aqui nós conseguimos ver uh, muito, <risos> muito bem, bem uh, mas depois aqui presencialmente conseguem uh, entender que aquilo que estamos cá. a dizer. Nós podemos sobrepor várias camadas... Podemos de... e devemos. Quer dizer, eu se quiser posso deixar o acabamento assim está feito. Nada me impede o de deixar assim. Uh, ou então eu vou acentuar e vou sobrepondo aplicações, está bem? Portanto, o tom é completamente diferente se deres uma de mão. Olha, vamos fazer aqui esse teste. Não que ela já esteja seca, não está de todo, mas o tempo também está, está seco e a luz aqui ajuda a, a secá ligeiramente à superfície e a sobreposição já mostra uma Outro tonalidade ponto. completamente diferente. Não é? Agora, a facilidade diz, eu consigo pintar uma, um, um espaço num dia, preparo com o primário e depois é só pincelar e está feito uhum. e fica espetacular. Okay. Agora, uh, aqui a pérola de nacre, um, vamos, vamos tratar de, de posição. Vamos sim, vamos ter que pôr uma máscara para nos cruzarmos. Sempre, sempre preparada com máscara, Carina, sempre. Não toques, Joana. Já está, já está, pronto. Uh, então o que acontece, uh, nós aqui temos uh, lá a lá, gama pérola de, de nacre, a gama Pearl de Nacre é uma gama muito bonita, muito elegante, uh, dá um acabamento uh, muito sofisticado a um espaço, uh, não se encaixa em qualquer sítio, uh, é realmente uh, uh, muito chique. Muito chique. Uh, o que acontece? Cria sempre muitas dúvidas uh, na sua aplicação. Uh, e vamos aqui perceber uh, que, uh, na verdade, uh, a forma de aplicarmos também Uh, varia consoante o tipo de efeito que se procura mas é, é relativamente simples e acessível uh, vamos aqui tirar nós temos dois efeitos aqui representados olha, queres ficar? com isto? nós temos aqui dois efeitos representados, não sei se é perceptível lá por casa, temos um Uh, com um efeito areado, uh, e temos um com um efeito espatulado. Esta tinta uh, pode receber aditivos de areia, de pérolas, daí pérola de nacre, eles ah, e eles vão acentuar o efeito, o efeito de pérola, o brilho de pérola que a tinta tem, e o que é que é isto do brilho de pérola? é Quando a luz é projetada ah, e tu te moves, ela reflete tonalidades diferentes, uhum. é um daqueles é efeitos nacral. à semelhança da elegance e da paillée, uhum. ah, em que a luz existente no espaço é fundamental para criarmos um efeito. Se uh, e se calhar uh, se mexer talvez minha... Eu não sei não... se ajuda -se ver. <rículos> ok um, e como fazer esta tinta à semelhança de elegância dissemos há pouco é semi translúcida e vamos perceber aqui nesta aplicação temos o primário e temos aqui uma primeira de mão que foi dada a rolo um, Aqui nós vamos fazer uma aplicação com um, as pérolas misturadas e já agora. Eu vou já para pérolas, Nós temos dois tipos de pérola possível. Uh, temos as pérolas uh, de seda, são pérolas mais finas. Uh, foram as que foram aplicadas aqui e temos pérolas de vidro. As pérolas de vidro têm, uh, um, um, são mais grosseiras e criam mais um efeito de areia. Uh, ficam mais espalhadas na superfície. Uh, aqui, a aplicação das, de, da tinta uh, pérola de nacre com a, a adição das pérolas de seda vai ser feita com uma trincha. Uh, e mais uma vez a trincha porque nos vai permitir espalhar uh, as pérolas uh, de forma aleatória, portanto não vai fazer um trabalho uniforme, não é isso que se quer, uhum. nós queremos criar este efeito aveludado na parede com estes brilhos e com estas nuances de pérola. Está bem? Só uma questão, uhum. Uhum, aqui uh, esta tinta como é muito translúcida, dá para ver bem a diferença dos tons, não é? Não tem nada a ver um tom... Uh, eu, nesta primeira aplicação, coloquei duas mãos a rolo uhum. e depois é que dei a areia. Portanto, aqui vai-se notar, o tom vai ser completamente ah, corrente, okay. ser mais claro, é? Exatamente. E ainda bem que falas nisso. Quando fazemos a adição uh, das pérolas na pele de nacre, podemos de facto fazer uma primeira aplicação da própria tinta uhum. sem as pérolas. E com roll, é, que E facilitando, é fácil. Uh, usamos uhum. o rolo. E o rolo não vamos pintar como se pinta com uma tinta plástica, em que o objetivo é manter a regularidade do movimento, aqui não, queremos que o movimento seja aleatório, quanto mais irregular, melhor, tá bem? porque lá está, vai-nos realçar o efeito da mancha. Uh, portanto Na segunda aplicação, vamos então já com as pérolas uh, misturadas. Eu posso uh, pode, aplicar pode. aqui só, por, só um bocadinho para vermos o efeito. Lá está, ela vai, no fundo, já temos aqui a base da cor uhum. e vai só realçar o aveludado da areia. Uhum. Aqui ao lado, vamos então ver, sobre o primário como é que ela resulta. Mas também é uma questão de gosto, isso é que, como tu estavas a dizer há um bocadinho, é importante as pessoas experimentarem um suporte à parte. É. É também para não por... irem para a parede. para e, e ainda... treinarem o movimento. Não é difícil. Não, aliás, é a coisa mais simples do mundo. Mas, para conseguirmos essa regularidade no efeito da mancha, se treinarmos um bocadinho antes, uh -huh. ajuda bastante. Ora... Hum, aqui... Nós podemos, se, se usarmos esta tinta sempre no mesmo, com o mesmo movimento, no mesmo sentido oblíquo, uhum. uh, ela cria um efeito muito giro. Ela, sim, fica assim. sim uh, ela aqui parece realmente um, um, um bocado de camurça. Uhum. Uh, e é muito engraçado. Portanto, no fundo, é seguir sempre o mesmo sentido oblíquo. Pode dificultar se a parede for muito grande, conseguirmos sempre uhum. manter, mas uh, também não. Fazendo assim um movimento mais curva em cima e em baixo, uh, fica. Ora, aqui ao lado vamos experimentar a aplicação, com a espátula. tal como foi feito com a espátula. Portanto, a técnica é a mesma. A espátula bem limpa, não queremos A espátula sempre de... bem limpa, não Eu queremos restos de loft. De Ai, desculpa a distância, Joana. Distância. Distância de ti. Distância de ti, por favor. E aqui, vamos então usar um pouco... Oh, espera -te. É aqui esta. É esta. Aqui. Oi. Até as embalagens são bastante elegantes. Muito atraentes. Não é? <risos> Ora... Posso pedir uma lá... passagem no telefone, Carmen? Posso, sim, Por claro. claro. Obrigada, temos uh, eu, eu tenho aqui, eu gostava, não sei se é possível filmarem aqui este, o detalhe da tinta, uh, porque aqui conseguimos, uh, acho que é mais fácil de perceber este metalizado que ela tem, dá para perceber? E todas elas, uh, é uma, uma característica desta gama, uh, são muito concentradas, são muito densas e isto também nos facilita a aplicação com estes acessórios. Do rendimento. Ora Olha, então amor, vamos posso... Desculpa. pode enquanto eu enquanto, enquanto eu aplico tu, depois, vou só vou só responder à Susana eu já te respondo Susana pode ser porque a pergunta realmente é um bocadinho fora do tema mas eu prometo que até ao fim do dia dou uma resposta ok, okay. Ora, aqui uh, se a superfície tiver irregularidades uh, vão ficar pode todas prender. acentuadas todas marcadas Uh, pode ser interessante ou não, uhum. se eu não quiser, uh, imagina que a minha superfície é lisa, mas ficou com muitas marcas, tinha muitos quadros, eu tirei-os, tem, ou... muitas... tem muitas... De massa, muitos defeitinhos, né? uh, é importante eu dedicar um bocadinho mais de tempo na preparação do suporte e iluminar completamente. Ser, ser grossinha, vai ficar sempre aquela... Ela, ela tem pela brilho. característica de ser semi-translúcida, ela vai também notar, okay. vai realçar essas, essas marcas. Okay. No fundo, eu vou fazer também um trabalho aleatório com a espátula. Okay? Quero mais irregularidades, acento quer uma coisa mais discreta, estico um pouco melhor, vai depender do sotaque quando é que quer. Quando tu usas a espátula, existe alguma técnica para ficar mais lisa ou ficar mais... Uh... Olha, um, existe, tu tens a talocha com as pontas arredondadas, isto uh, facilita eu, eu acho que uh, esta espátula facilita bastante quando temos tintas mais uh, pastosas, uhum. que é o caso da loft, é o caso da base da óxido. Quando trabalhamos com uh, estas mais diluídas, mais finas, esta essa é espátula melhor. é capaz de facilitar. E uh, isto, ela tem. Permite-nos uh, segurá-la uh, e, e manter um ângulo, não é? E ao mantermos o ângulo, ela uh, uh, vai espalhar melhor o produto. Uhum. E o facto de não ter uh, arestas, de ter as, arest as arestas é arredondadas, não marca. É o problema das pás das de pedreiro. Às vezes pois. usamos pás de pedreiro para fazer este trabalho e, e depois tudo. ficou tudo muito grosseiro. Uh, e então ela também é pequenina e vai-nos ajudar a manter este ângulo este ângulo vai uh, arrastar a tinta e vai nos permitir ver controlando a quantidade e a espessura que nós estamos a arrastar. Ok? okay. Não sei se ajuda, uh, a mim ajuda-me bastante. Ok. Está bem? Uhum. Uh, no caso desta tinta Como não cinco leva minutos. protetor. 5 uhum. minutos. Ok. No caso desta tinta não leva proteção, não convém levar sequer proteção. Uh, o tipo porque, efeito... Exatamente, é como uma tinta metalizada, no fundo eu aplicar um protetor sobre ela vai-me quebrar Opa. o efeito metal da tinta. Uh, o que eu quero dizer com isto é que há áreas em que vamos estar limitados à sua utilização, como zonas em que estejam com contacto direto com a água, pois não é de todo aconselhável. Tá bem? Uh, para finalizar, temos aqui a Paillé, a Paillé tem uh, fãs por todo o lado, e não são só as crianças que adoram a paie. A tinta com purpurinas é, é apreciada pelos adultos e pelos mais pequeninos e é dos trabalhos mais simples de se fazer. Na verdade, a paie é aplicada com um rolo, um rolo de pelo curto-médio e é de forma aleatória, dá-se duas de mão e o assunto está resolvido. A diferença aqui que nós temos é esta, esta tinta tem umas purpurinas cintilantes. Ou seja, não são só purpurinas, que, purpurinas metálicas que refletem a luz cada vez que é projetada. Uhum. Ela não precisa de ter muita luz para brilhar. É a grande diferença das purpurinas deste, desta gama. Uhum. Isto porque nós temos os aditivos de purpurina que podemos misturar a tintas plásticas normais para conseguir o efeito, ah, nós temos os... uh, o efeito purpurina. É uh, mas há uma diferença, depois, grande uh, no reflexo que vamos conseguir de umas para as outras. Mas isto podemos aplicar em qualquer tinta lisa, imagina Aquela, em... uh, essa tinta pode ser, esse, tinta esse aditivo peia? pode ser uh, misturado em qualquer tinta plástica, Mate de preferência, mate, e é aplicada da mesma forma como vamos aplicar a Pae. Portanto, no fundo, é um movimento aleatório. E porquê que eu digo que é aleatório e não um movimento regular? Porque lá está, sempre que trabalhamos com brilhos, os brilhos refletem de forma diferente conforme, no caso, as partículas são projetadas no suporte. Se eu aplico neste sentido e depois puxo o rolo para baixo, eu vou ter aqui dois brilhos diferentes. Uh, para que o resultado seja agradável, então vamos criar propositadamente uh, uhum. esse efeito de, de brilho de nuances, diferenças de brilho. Vamos então aplicar. Uhum. Faz aí o um rolo. Uhum. Ora, o rolo de preferência, um rolo pelo curto médio. Aqui convém mexer porque a tinta não está. Um... Ai, desculpa. Não está, não está bem mexida e se, se repararem ela tem, tem não, olhamos e não notamos as purpurinas uh, e as purpurinas também são, acabam por ser pesadas, estas no caso e, e convém, que esse, uh, uh, convém que estejam bem uniformes, que é para o trabalho ficar igual de princípio ao fim. Aqui, Joana, um, também temos a possibilidade de usar um protetor uh, com purpurinas. Uh, há quem use o protetor. Um, aqui também. Sim. Há quem use o protetor sobre a tinta uh, Pae, uh, para para impermeabilizar o suporte. Uh, não só para realçar, mas para impermeabilizar o suporte. Estás numa, num quarto de crianças ou numa zona uhum. uh, uh, de cozinha em que queres uh, maior resistência do produto e podes usar o protetor. Okay. Uh, ou então podes usar o protetor sobre uma tinta lisa Uh, para deixar ah, as purpurinas, porque, porque, porque ele o protetor já tem purpurinas. Lá está, okay. são as purpurinas semelhantes a estas que aqui estão, ou seja, elas apenas vão refletir a luz uh, projetada, uh, mas facilmente numa parede. Eu já tenho uma parede pintada e gosto muito daquela cor, não quero alterar a cor. Eu posso simplesmente aplicar o protetor sobre essa tinta e, e não tem brilho, é mate Ele vai deixar essa purpurina no suporte, sim. Eu vou dar uma dica aqui, já agora vou só pôr um pouco de produto, não é preciso muita quantidade. Espalhar sempre. Eu não sei se lá por casa conseguem ver. Ora, vamos levar o rolo. Uh, não enxercado, mas também uh, não vamos com tinta. Exatamente, não vamos uh, retirar demasiada tinta. Ao contrário daquilo que faríamos numa tinta plástica normal, vamos pouca quantidade para esticar muito bem para não deixar marca nenhuma. Aqui não vamos fazer, aqui vamos levar o rolo um bocadinho mais encharcado, apesar dele não pingar, não podemos, também não consegue, mas é são para Exatamente. Pega. Só para quê? Para conseguirmos levar a areia e esta purpurina que está agarrada, senão ele vai esticar, vai levar pouca quantidade. Portanto, aqui já temos uma primeira de mão, aqui temos o primário, ele tem uma cobertura, tem uma boa cobertura. ótima. A, a, a marca aconselha apenas uma de mão. Uma de mão fica como estamos a ver aqui, está tá boa, mas se quisermos um trabalho um bocadinho mais perfeitinho, damos a segunda de mão, não perdemos Sim. por isso. Eu acho que fica como o efeito da purpurina é, é mais evidente quando tens duas de Sim. Não tens tanta purpurina. É, claro, porque tu te, mas é, no fundo estás a espalhar mais purpurina, é a vantagem. Uh, Joana, vou dar aqui uma dica, sei que já estamos a chegar uhum. ao fim. Uh, a dica que eu vou dar, no caso da, da purpurina, uh, da tinta com purpurina, ele, o movimento é este, já viram? Uhum. Uh, ah, uma coisa que não convém é passarmos o tempo todo a esticar, é passar está, tirar, feito, passar, está feito, passar, está feito, passar, está feito, porque exato. começa a remover a purpurina. Depois de aplicado, deixamos secar a superfície e, se quisermos acentuar mais o efeito da purpurina, passamos um pano umedecido em água e lavamos a superfície. Uhum. Aquilo que vai acontecer é que se o pano vai limpar ficam... as purpurinas que ainda estão cobertas. Okay. Uh, e então fica super, ainda fica super brilhante, mais cintilante. <risos> Sim. Ainda o, o Rosa Princesa, não é? Que é o, que é o das meninas, meninas mais, adoram que elas, as meninas, meninas adoram o Rosa, rosa Princesa. princesa. Sim, faz. mas a gama paia é, tem um, um leque de cores bastante interessante, Sim. dá para ambientes mais sóbrios, dá para ambientes mais infantis, hum. uh, é fácil enquadrá-la em qualquer Exatamente, espaço. Exatamente, não é só Sim. para criança. Ok, bom, Karina. Muito obrigada. Conseguimos, acho, conseguimos, Joana, fazer apresentar todas a gama as toda. Já se Olha, se eu aqui já qualquer coisa, sim. Não, não é não sei muito se mas... já dá para ver. Uh, aqui o um efeito oxidado, ela já está a começar. Imagina, uh, eu uh, apliquei uh, óleo e acho é que é não, não é o suficiente. Podes voltar a aplicar. Eu posso voltar a, a, a fazer. Então, pode aplicar é, as vezes que foi necessárias para. Sim, para enquanto o nós assim. não aplicarmos, enquanto o, o protetor não for aplicado, uh, eu posso continuar uh... a aplicar o oxidante. Porque o metal, no fundo, aquilo que acontece aqui é uma reação uh, do ácido sobre o metal. E o metal continua lá. Esteja enquanto seco ou esteja ainda úmido, até podemos exemplificar foi com ele úmido. Ou... Queres trocar comigo? é melhor. Espera, espera, espera. Rápido, rápido. Vamos trocar. Uh, no fundo aqui, uh, nós podemos brincar com esta tinta de várias formas uh, e acho que uh, quando conseguimos aquele efeito rasurado que eu falei ao início, o resultado ainda consegue ser mais autêntico, vá. Uhum. Uh, porque depois a oxidação vai, vai acentuar esses rasgos e no metal conseguimos uh, perceber uh, essas texturas. Okay. Eu agora, ela ainda está muito fresca, mas eu posso... Mas sempre... podes, podes. podes? Podes! fazer o que tu quiseres Na com verdade, essa tinta? Na verdade, as tintas, é que... eu posso brincar da forma podes que eu fizer com tu estas quiseres. tintas. A vantagem é essa e é por isso que... Uh, no fundo, a gama decorativa do Le Roi tem tanto sucesso uh, pela sua simplicidade na forma de aplicação. Eu não preciso uhum. ser um, um pintor profissional para conseguir transformar Exato. um espaço. Uh... Não, e para alguém chegar à tua casa e dizer: Uou, wow, como é que fizeste assim? Fui eu que fiz! Não, não foste nada. <risos> não, não, fui eu que fiz. Não, <risos> isto já compraste assim. Não, não, não. a parede não, não se assim. É Queria realmente esse impacto. Sim, é, muda radicalmente o um espaço. E a verdade é que uh, isto parece muito holístico, uh, mas eu acredito bastante na, no impacto que o espaço tem uh, no nosso bem-estar, nas uhum. nossas energias. Uh, e, uh, independentemente do gosto, é importante é que o espaço esteja uh, à minha medida, portanto esteja ao encontro daquilo que eu gosto. Agora estás-me a lembrar, nós temos um workshop de Feng Shui em que falávamos Exatamente. da presença de metal, um por exemplo, é uma forma de ter um metal em casa, as terras, Sim. As, as areias. Sim. Bom, Karina. muito obrigada, foi um nada. prazer, foi <risos> que bem porque conseguimos atingir o nosso Sim. objetivo. Muito obrigada a todos os que estiveram aí connosco nesse lado, obrigado pelas vossas questões. Para o próximo sábado vamos ter finalmente o workshop da Organização da Dispensa, que já está na altura. E portanto, conto com vocês. Obrigada. Até lá. Beijinhos.